A senha do Wi-Fi. Tem uma tomada para carregar meu telefone? E aí pessoal, beleza? Franz Rezende e Érica Rezende, a dona da casa na verdade, né? Porque, falar a verdade, casa a Casa das Legistas tá com o título errado. Mas então, pessoal, nós estamos aqui hoje para decidir sobre a quantidade e a altura das tomadas. E tomada na nossa casa é um negócio bem importante, né? Ainda mais em cozinha, tem que Porque ter bastante é ambiente, tomada. Né? Preciso de muitas tomadas. Muitas tomadas. <risos> Ainda mais em cozinha, pessoal, a gente vai usar muito... E é ele... eu tomando, né? Esse aqui é meu ambiente. Você vai parar de me interromper? Ou Posso continuar o vídeo agora? <risos> Porque cozinha, pessoal, é um ambiente que tem muito eletrodoméstico. A gente usa muita coisinha tomada na cozinha, né? Então, vamos falar para vocês sobre as alturas das tomadas na Casa legistas que pode servir de padrão para vocês aí também, beleza? Tomada tem uma altura padrão? Podemos dizer que tem uma altura recomendada, pessoal. Segundo a norma ABNT, existem recomendações para as tomadas, as alturas ideais de tomada. Vou te dar o primeiro exemplo, ó. Essa tomada aqui abaixo, ela fica geralmente em torno de 30 cm do piso acabado. Sabe, depois que eu já instalei o porcelanato, bonitão. Rejuntado, vai ficar chuva e boa. Depois dessa parte do porcelanato instalado, 30 centímetros aqui é a altura recomendada. Acima, pessoal, a média da parede aqui é em torno de 1,20m mais ou menos, porque escapa justamente da cinta. Vocês me perguntaram isso no vídeo anterior. Franz, essa fiada de tijolinho. Isso aqui é chamado de viga seca, pessoal. Ele serve como cinta da casa, certo? Então a tomada do meio da parede acima dessa cinta fica bacana. E aquela tomada que a gente usa para microondas, pra chuveiro, 2,20 metros e 20, mais ou menos, é a altura recomendada pela BNT, beleza? É, se bem que quem vai morar na casa de você, você põe na altura que você quiser. Não, tô brincando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com uma dica muito importante pra vocês. Tomada nunca é demais. Então, ao invés de ter aquela extensão jogada na sala, que você tropeça, cai é melhor ter bastante tomada na casa. E as alturas, pessoal, recomendadas aí, segundo a norma BNT, vai, vai nessa, cola nessa que dá bom, beleza? Mais uma vez aí, pessoal, curta, compartilhe os vídeos e não deixe de acompanhar os novos vídeos da websérie A Casa do Azulejista. Fui!